Já não cabe mais em mim Quando o céu está de bronze e Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo mas prefiro confiar Sim. sem entender. Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acenderam. É ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe Curar Relívio E sabe O remédio Pra curar toda a ferida Jesus